200 mil quase. 200 mil quase. <risos> Colocaste isso numa mala? Coloquei isso numa mala. Hum. Estamos a falar de um câmbio de ideias. Atenção. Uhum. Estamos a falar de um câmbio de ideias na, na, na, na época. Uhum. Na época. E dali, as pessoas que lá tiveram filmadas e não sei o quê, epa, aquilo teve uma repercussão boa positiva e boa assustadora. Na altura do se bem, tu já falavas de dinheiro? Já. Hum. Já. o bem ainda, naquele dia, quase que, que lutávamos. Tu quase lutavas com o ele, não, não, ele, tu ele, é o teu ídolo? Ele, ele para comigo. Mas ele não é eu teu se bem, O bem lutava com quem. Eu, dos, dos ídolos que se bem tem e não levou uma bofa na cara, se calhar sou eu. Uhum. Se calhar sou eu, se bem. Nunca te bateu? Não. Uhum. Já, nos bateu formamos, todos... uhum. já nos formamos, já nos formamos em vezes no Atlântico, já nos formamos em Benguila, uh, já pus o Cafrico, já, já. <risos> O Zé Luca Frico. <risos> tu meteste o bem do Meti. Como? Meti. Como? Meti. Pronto. Ele vinha para dar. Conta essa história. Ele vinha para dar. Essa vez nós fomos. prontos Fomos para um show. Onde na altura foi o velho Pipa que nos mandou chamar. Hum. É Benguela. Yeah. Acho que, que a sua alma descansa em pá. Já é já, já falsido do Cota. E, então pronto. O foi, foi foi quem. Uma caravana aí em extensa, por acaso lembro-me do Soca Zoca, lembro-me do Faustido Luiz Que Brilha, yeah. lembro-me... Acho que o pai Disa também tinha ido. Uhum. É para um elenco assim, forte. É... Nós estivemos numa casa, uhum. numa vivenda, ali, e ele estava num hotel. É... Bem, fomos para o show show cheio, cheio, sei, seu aquilo. Foi no, no campo. Foi no campo do. Ai, ai, como é que é o campo? E passei lá. Anyway. Hum. Pronto, o campo cheio. O segundo dia, pá, nós estamos bem. Estamos bem. Os nossos cachês podem cair. É. Ou se bem chega depois lá no nosso. Em casa. Sentem, é. ah, pá, sentem, sente, vamos conversar. Pá. Ok. Se bem lá. Começa a contar sua história, e para mano, vocês não vão acreditar. Tava cheio, né? E, ah, muito cheio, pá. Muito cheio. O Pipo vibrou. Vibrou. Estão felizes. Muito, Cota. Tá, muito, muito feliz. E, ah, vou vos contar uma. Tava aquele todo do Pipo? É. Pulou. O okay. quê? Pulou, como assim? O Pipo pulou, quer dizer que ninguém pagou. Onde <risos> oh, é que é isso, véi? isso <risos> bem? Onde é que Porque ali não havia ninguém. Olha, olha, olha. Não havia ninguém. Adivinha o que eu tô tipo, Tá vendo aquela casa cheia? Do mundo pulou. Por quê, pai? Vai. E só jogar o medo do se bem, se bem gosta de lutar, o é. bem é, é Eu dissolvo o quê, hum. Eu quero meu dinheiro. Me dá o meu dinheiro, eu saio daqui. Uh -huh. Lá o bem pega, joga uh -huh. um objeto que estava com ele. Já. Já. Yeah. Hum. Eu faço isso muito Oxi. bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Muito, muito, é. muito, bom. muito, yeah, sou muito bom. Sou muito atento, é. Yeah. Yeah. ele joga um objeto, faço isso aquilo passa, bate na cara do zoca zoca. Começa a já a sangrar. Oh shit! Isso oh, cá, se gajo levanta, vem contra mim. Uh -huh. Ela tem mais altura, lógico, é, é. eu tenho minhas técnicas. Eu pulo, é. fico mais alto dele e baixo logo, se bem já estava aqui. <risos> se bem gritava, tira ele daqui, tira ele daqui. Eu disse, vou acabar contigo, cara. Você vai dar o dinheiro, vai dar a grana. garoto <risos> que só podia... Para lhe tirarem! Liga no meu pai Pipa, liga no meu do Pipa! Vá dar o dinheiro! Eu disse, me confirma agora se vai me dar o dinheiro ou não! Ih, a sério? A sério? Tu bateste-se bem? Pá, Bate, não, me defendi! Me defendi! Não me no café! se bem não era uma flor que vocês e está tudo bem, atenção! Yeah, yeah, yeah. Então, é pá! Pus o conta aí, por acaso eu tinha tudo para meter o Sebem a desmaiar, mas não deu, não, tinha... aquele suor era eu apertar mais de um, mais um cinturão, dois era logo. Mas, é pá, graças a Deus, é pá, acudiram a uma luta, pá, pá, pá, pá. Mas foi daí que o bem pega, manda chamar o mais velho pipa, porque eu não deixei o bem sair daí. Não, não, não, não, não deixei o bem sair daí. Porque o Sebem já tinha o voo confirmado. Ok? Já tinha o voo confirmado. O se bem, o maior pipa chega epá, é e dá o dinheiro, dá o se bem. É. Se é pai, é, não tem bem, vou distribuir aqui no pessoal. <risos> é. O se bem pega, uma margem maior dá o padre. O padron foi. Uh, o era o DJ, né? DJ dele, yeah, no yeah. caso. E yeah. O Pedro pega no dinheiro, nós distraídos, <risos> Se ela que se foi combina com o se bem. Fog ele, os vagabandas. Fugiram com o dinheiro. Fugiram com o dinheiro. Eu disse, epá, nós estamos naquela, por lá saíram pela outra porta, a porta dos fundos. se bem aí, eu sei que deu o dinheiro, o homem está lá dentro, ok. Não é? Não há, não há problema nenhum. Estou a entrar na sala, na sala em que os gajos foram para conferir o dinheiro, ou não estão? Como eu, meu o herói, o herói e o coiso, e o pejone, a pegar agora um ia sair? O quê? Fugiram, Mano, tu tens noção, mano. eu estou aí à casa do mais velho Pipas, o bem já está no aeroporto, já está a ir embora. Mas a confusão, eu vim de lá, rasca como o pessoal, vim no caminhão de carvão. Até a Luanda, até o Cabo Ledo. É. Pelo Cabo Ledo, havia lá um militar, um camba, que deu-me uma buleça. O resto do pessoal ficaram lá, é. pedindo favores daqui, porque a casa também que nós tivemos já, já, já era o outro dia para entregar a casa. Uhum. Uhum. Oh, mano, eu vim aqui à Vila Alice no mesmo dia que eu daí. Confusão com o Sebem, Porque o Sebem Bem só gostava que ele que fizesse a confusão. Oh, mas espera aí, eu sempre achei que tu e o Sebem tivessem, tivessem uma relação... Não, ô Flávio, para ter esse tipo de... Achei de, de, de, de... que a vossa relação era good. Não, é good, lógico. É. O que é que diz que os amigos não brigam? briga mano. É. Mas Os amigos não brigam. Brigam. é Lógico. Uma conta é uma, cota, uma colega, é. não é isso? Exatamente. Então, pronto. É. Então, prontos. E te fatigou, tipo... De não, o Semelho é de fatigar. Ele não tinha piedade. <risos> o não Quando... tinha piedade. O Curto é maior. Eu uma vez realizei um espetáculo uhum. no casenga na, na igreja, e nós realizávamos um espetáculo, bro. eu chamei o se bem. Uhum. Se bem que olha, por 3 mil quanzas que eu faltava a dar um se uhum. bem, o se bem quando eram duas da manhã, viu na minha casa para tirar a TV. Hum. A sério? Tu estás a falar, se bem, uhum. puto, estou a te avisar, dá o meu dinheiro! 3 mil quanzas. Não, três mil quase. mil quase? E eu não tinha, porque o show, pá, o show não bateu tanto. É, yeah, é. Yeah. O show não bateu tanto. O Sebem, por três mil quase, o bem foi à minha casa, levou a minha TV. Yeah. Ele, manda chuva, o cabelo branco. Cabelo branco é um puto aí, da, da, da Coca também, yeah, um yeah. irmão nosso. Levaram a minha TV. Estás yeah. uhum. Então, com, com o Sebem brinca quando outro jeito de dinheiro não é. de dinheiro não é.